Eu vivo em um mundo que eu imaginei Crianças gritando em berços profanidades Eu vejo o mundo através de olhos manchados Deixando pra trás todos que viram quando eu chorei Eu amo tudo que Faz o fogo se espalhar no quarto mundo a brilhar. É difícil respirar. Ai. Force meus olhos abertos pro que é real. Porque não só deixar eu me acabar. Eu vivo em um mundo que eu imaginei. Crianças gritando em versos, profanidades. Tem dias que eu sinto meu próprio corpo se estranhar. E outros dias que eu nem sei se é meu pra controlar Eu amo tudo que faz o fogo se espalhar No quarto mundo a brilhar é difícil respirar Prenda o ar e sinta atenção. Mal se esconde na redenção. Bom. Honestidade leva um portão. Quero consumo provar e o oxigênio gastar. Ouvir crianças a cantar. No meu bolso, igual alguns trevos que tenho no armário São laços sem laçar, tô sonhando acordado yeah. Deixei repetindo canções de ninar Dá no mesmo apodrecer contando até apagar